O vídeo onde eu mostro o meu deck atual nessa temporada. Bom, vocês sabem, eu gosto de trazer pelo menos um vídeo por temporada para mostrar o que, que eu tô usando. E atualmente eu encontrei um deck muito legal, que é esse deck aqui, ó. Quero mostrar para vocês que eu tô usando aí com 4.100 e quase 4.150 troféus, mais ou menos. estou mantendo bem nessa média, não jogo bastante para poder fazer um push. Mas enfim, esse é o deck. Muito parecido com aquele deck de corredor tradicional com o Golem de Gelo, né? Aquele deck muito bom também. Um deck com um contra-ataque muito forte. Mas eu substituí aqui algumas cartas e coloquei o meu Gigante Real. Esse deck eu tô me saindo muito bem com ele. Por quê? Principalmente também porque as minhas cartas nesse, desse deck principalmente aqui estão muito boas de níveis principalmente, né? Falei principalmente 12 vezes, mas tá valendo. <risos> Vamos lá. O meu Gigante Real tá no nível 12, que é um nível excelente pro meu nível 11. O meu Corredor tá no nível 9, então é um nível bom, pro meu, é, o, é o nível esperado para o nível 11 aqui atualmente, eu também estou com a Lápide nível 9, ela não muda muita coisa, mas ela já vale alguma coisa nesse nível 9 e estou com a minha Arqueira nível 12, restante Arqueira e o Choque nível 12, o restante Tá um nível abaixo do esperado pra mim, mas enfim, tá muito bom. E eu quero falar o seguinte pra vocês. Esse deck aqui tem substituições que vão fazer esse deck ficar totalmente sem lendárias. Então se você não tem o tronco, não precisa se preocupar. A substituição principal para a função do tronco aqui seria a bola de fogo. Então você pode substituir o tronco pela bola de fogo. Seu deck não precisa ter lendárias e ele vai funcionar muito bem. Outra substituição que eu posso falar pra vocês é substituir o golem de gelo pelo espírito de gelo. E substituir a lápide aqui pela torre inferno. O que, que vai acontecer? Se você fizer todas essas substituições, o seu custo médio de deck vai, vai subir para 3.6. E ele vai deixar de ser um deck su é, super rápido, não, mas um deck rápido de quase 3.0 e 3.1 de custo médio para um deck mais lento de 3.6. O que, que acontece é que no fim do jogo, né, naquele elixir dobrado do final, com certeza você vai ter melhores resultados. Mas no início você vai sofrer um pouco mais, beleza? Então, essas são as alterações plausíveis para esse deck. Você não pode alterar muito ele, senão você vai quebrar Todo o esquema de, de, de, de função do deck de fato. Então vamos fazer um ataque aqui para vocês entenderem. Fazer um ataque não, né? Fazer uma batalha para vocês entenderem como ele funciona. Ele tem um sistema muito bom de você poder colocar o Gigante Real, que é uma carta muito ofensiva. Depois que o Gigante Real, ele, o, o seu oponente gasta tudo para matar o seu Gigante Real, você Vai, faz o contra-ataque e joga o Corredor, é muito interessante. Normalmente, quem tem Torre Inferno sofre muito contra esse deck aqui, porque ou eu uso o Corredor para matar e liberar o caminho pro, pro Gigante Real, ou vice-versa, eu uso o Gigante Real para matar a Torre Inferno para liberar, liberar caminho pro Corredor, beleza? Então, o é, que eu queria, queria falar também? As substituições que eu faço aqui tem que ser é, utilizadas da mesma maneira que eu utilizo para colocar aí as demais cartas, então eu vou colocar o combo de, de corredor com um tronco, por exemplo Você vai ter que utilizar o, o combo de corredor com bola de fogo Deu pra entender? Beleza, então O que vai mudar a, a mecânica aqui, de fato, vai ser a, a mecânica do, do da Torre Inferno com a lápide Beleza, então? Beleza, então vamos começar aqui contra o Essência YouTube Talvez seja um YouTuber, mas ele não tem clã Vamos dar um joinha pra ele, boa sorte pra você, cara E vamos batalhar aqui, vamos ver o que a gente consegue Ele já, cons... ele já começou com o Gigante Real E eu não tenho nada pra matar esse Gigante Real Vou colocar o meu Corredor aqui E vou colocar esse meu Mega Servo nesse cantinho aqui Pra matar esse Gigante Real Beleza, meu, o meu Corredor bateu lá muito bem, batido, ó Vai conseguir dar muitos hits E o meu Mago de Servo, ó, oh, meu Mago de Servo, mano <risos> Meu Mega Servo, caramba, meu Corredor do outro lado, velho Nossa, o Corredor quase levou a torre do cara, mano Muito obrigado aí por ter facilitado o meu trabalho, conseguimos co fazer um contra-ataque muito bom, eu não tinha nada pra defender, então o que, que eu fiz? Eu ataquei, né? Um defeito desse deck é que ele é muito, muito ofensivo, e por ele ser muito ofensivo, às vezes você se depara com situações como essa. Eu posso garantir minha torre colocando meu Gigante Real, mas eu acho que vai ser um desperdício de Elixir, né? Porque ele só precisa dar um ou dois hits ali pra gente conseguir o que a gente quer. Então eu vou deixar isso de lado, vou colocar meu Corredor mais uma vez, vou colocar o meu Cerf matar o... o... O gigante real dele mais uma vez. Beleza, garantimos a torre de lá. Posso colocar aqui minha arqueira para matar esses... Pra matar não, pra dar bastante dano nesses bárbaros, vou colocar aqui meu tronco pra não perder os meus bárbaros. Já levei os goblins, excelente, ok? Então agora, agora estamos controlando muito bem a partida. Vocês podem ver que o oponente tá sofrendo muito aqui, galera. Ele tá sofrendo demais pra poder obter resultados contra esse meu deck. Bom, é lógico, eu tô com uma certa vantagem porque ele é nível 10, né? Mas enfim, isso não justifica. Eu perco pra muito nível 10 e às vezes já... e às vezes o perigo para nível 9, então não tem o porquê eu ficar subestimando o poder dos, dos nível 10 aqui, né, então, enfim, vamos colocar nosso golem de gelo recuado, vamos ver qual vai ser a reação dele, posso colocar aqui o meu golem, o gigante real que tem essa mecânica de você poder colocar ele bem avançado aqui, ó, e já consegui acertar a torre logo de cara, beleza, ele colocou, contra-atacou bem ali, utilizando os bárbaros, no gigante real mesmo assim, deu muito dano, dano demais na torre dele, então agora eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar isso daqui, posso colocar isso daqui, e agora eu vou fazer o meu combo de corredor com... Com o tronco, já utilizo o zap, beleza, então o corredor vai dar mais um dano, já levei a segunda torre do meu oponente. Como vocês podem ver, eu que sou um cara que não consigo muitos resultados interessantes gravando e jogando, consigo um resultado muito bom. Utilizando esse deck aqui, vocês podem ver, falta 30 segundos para o fim da batalha, ele provavelmente não vai conseguir uma virada nesse momento de jogo. Muito obrigado a você, Essência YouTube, espero que você tenha um canal que pelo menos você pode lucrar com alguém visitando a sua conta é, no YouTube, porque aqui você não vai receber nada Vamos colocar pressão nesse cara aqui Ele vai contra-atacar com alguns Goblins Eu vou colocar o meu Zap, beleza Você precisa também entender as mecânicas do seu oponente, tá? Pra você poder fazer uns contra-ataques interessantes A gente talvez consiga até três coroas aqui Não, não deu, não deu tempo, faltou muito pouco Mas obrigado aí Vocês viram, o deck funciona muito bem Eu consegui falar e jogar ao mesmo tempo Olhar pra tela, olhar pra câmera e, e jogar bem ainda, cara vocês viram, o deck funciona bem, lógico, você vai ter que treinar, você vai ter que batalhar, e outra coisa que eu queria falar e esqueci de falar pra vocês, é que as alterações que eu mencionei, não só alterações necessariamente só porque você não vai conseguir jogar com o deck, ou só porque você não tem o tronco, por exemplo, e não, não tem lendárias, enfim. As alterações que eu falo que pra vocês poderem fazer aqui, quando eu falei no início do vídeo, é pra vocês talvez... Adaptarem esse deck ao seu meta atual. Porque esse meu meta tá funcionando bem esse deck, né? 4.150 troféus tá funcionando esse deck. Mas talvez ali com 2.600 troféus ele não esteja funcionando. Então você pode fazer essas alterações para talvez funcionar aí na sua arena, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado alguns de vocês. Se você gostou, se você tem alguma opinião, deixe seu like nesse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você acha que eu acho que eu posso melhorar. Enfim. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever e clicar no segundo, porque o YouTube me trola e não manda os meus vídeos pros inscritos falou, um grande abraço do gordinho e até a próxima